Olá, aqui é o Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo de Psicologia do dia. Hoje estou comentando sobre a notícia de que o Lula será preso, que irá se apresentar em Curitiba às 5 da tarde. E eu quero deixar uma mensagem para você que tem muito a ver com esse episódio. Durante anos e anos e anos e anos, é, a gente vê que as pessoas, principalmente a classe política, eles se colocam na frente da mídia, na frente das câmeras, simplesmente sustentando uma mensagem, é, uma mensagem que mostra que são pessoas de retidão, que uma mensagem que mostra que são pessoas engajadas e comprometidas. Eu não estou aqui para falar sobre posicionamento político, sobre qual partido que é certo, qual partido que é errado, enfim. Eu estou aqui para falar sobre a questão de congruência, a questão de transparência. Nos últimos anos e principalmente a gente percebe que existe Muitas coisas que estão sendo reveladas com relação a, mal, a abuso de poder, a propina, a dinheiro, enfim Sérgio Cabral, Lula, a gente vê aí vários outros personagens políticos também que estão sendo condenados E a mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte Como será que você também está vivendo sua vida? Será que você está vivendo sua vida de uma forma transparente? Ou será que você está maquiando coisas da sua vida? É igual os políticos fazem porque muitas das vezes a gente, a gente julga a, a classe política, mas eu consigo ver através de várias outras esferas que a mesma coisa acontece. A mesma coisa acontece às vezes dentro da sua família, a mesma coisa acontece dentro do seu emprego, a mesma coisa acontece na igreja que você vai, em qualquer lugar que você está. Então não podemos deixar que isso seja algo cultural, precisamos ser pessoas transparentes naquilo que nós fazemos. Então, é, esse é o recado do vídeo de hoje, é, as, e, e a justiça sempre prevalece. Isso que eu quero deixar, essa mensagem que eu quero deixar. Então, é, se você... Não estiver agindo ainda de uma forma transparente, busque ser o máximo transparente possível na sua vida, busque ser congruente com aquilo que você fala, porque eu tenho certeza absoluta que ainda muitas coisas vão acontecer e muitos outros políticos também vão vão, vão ser presos, né? vão, vão realmente é, pagar pelos seus atos criminosos. Né? Eu não estou falando mais uma vez com relação a nenhum posicionamento e nada, enfim, mas é, nós temos que ter a convicção, a certeza de que que é, independente de qualquer tipo de julgamento, independente de qualquer tipo de resultado, a gente sabe, você e eu, enquanto brasileiros, nós sabemos que muitas coisas são feitas às escondidas. Então, é... Vamos torcer para que o nosso país, vamos torcer para que o Brasil possa simplesmente crescer, se desenvolver. Nós somos um país com um potencial enorme, mas nós ainda, infelizmente, acabamos ficando presos devido a uma grande retórica, uma grande mania de retórica, a mania de falar bonito em julgamentos, em tribunais, enfim, na, é, em discursos políticos, e falar, falar, falar, falar, falar, falar, mas fazer que é bom um Brasil diferente, um Brasil de qualidade, Poucas pessoas que estão no poder estão realmente preocupadas. Né? A gente percebe que corte de saúde, corte de educação, corte de uma série de coisas, mas as pessoas, os políticos eles sempre têm lá os seus benefícios, sempre o seu salário é, em dia. Então essa é uma mensagem que a gente possa realmente começar a ter um país diferente, um Brasil diferente, que você faça a sua parte esse ano é um ano de eleição, então escolha bem, pense bem, pesquise bem, eh, se posicione, se informe e faça um ano completamente diferente do que você fez nos anos anteriores, para que a gente possa dar juntos início um novo Brasil, beleza? Esse foi o Daniel, para mais um vídeo de hoje, se você gostou, se inscreve aqui no canal para mais vídeos de psicologia, eu tenho certeza que eh, nós vamos juntos seguir eh, para realmente construir um Brasil melhor. Eu quero construir um Brasil melhor através dos vídeos do YouTube, então... Clica aqui, se inscreve, curte, comenta, vamos que vamos. Um grande abraço e tchau, tchau!